quem fala com vocês é Thiago Garbelotto e seja muito bem-vindo aqui ao canal TGS na Trilha, você que está assistindo aí ó, muito obrigado por estar tá acompanhando nosso conteúdo se você chegou agora aqui, ó, já peço para você se inscrever, que a gente tem sempre vídeo muito legal, tem vídeos nas playlists aí de vários assuntos sobre trilha sobre moto de trilha, acompanha segue a gente e você que está aqui acompanhando a gente o que, que é? pelo título você já viu aí uma DT Kinder Ovo, mas o que, que é essa DT Kinder Ovo Thiago? Meu Deus do céu ó, antes de nós dar essa continuidade já vou pedir para você, vocês têm que entender o seguinte, a gente está dando um trabalho para fazer vídeo para o YouTube, então, primeiro de tudo, vem aqui embaixo, deixa seu like para fortalecer o canal, porque o seu like ajuda muito, muito, muito mesmo, e tem muita gente que assiste o vídeo e não deixa o like. Então, desce aqui embaixo, dá o like, dá essa força para a gente, valeu? Muito obrigado, se você fez a sua parte, vamos continuar com a nossa. O que é esse DT de novo, cara? Cara, hoje em dia está tá ficando tipo assim... Muito mais moderno. Vou mostrar pra vocês agora a DT Kinder Ovo. Tá aqui, comprei uma DT 180 Kinder Ovo. Mas o que, que é essa DT Kinder Ovo, Thiago? Cara, é moderno, né, cara? As motos geralmente a gente compra, é, ela vem em caixas, né? Caixas assim, Moto zero Quem já teve o gosto um dia eu quero ter o gosto de tirar uma Moto Zera da caixa, mas quem compra uma Moto Zera na caixa sabe que ela vem ali, sonha roda, sem o guidão tal, certinho. Só chegar e montar. Esse aqui é diferente, cara. Você já deve, se você já passou por isso, já comprou uma DT Kinder Ovo, comenta aí nos comentários, que eu quero saber se você também é corajoso. Falei nos stories essa semana lá no nosso Instagram, então segue aqui, não, vai estar tá aqui em cima. Coloca aqui nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, eu falei essa semana. Pessoal, eu comprei uma coisa pra me incomodar. Teve algumas pessoas que acertaram, mandaram pra gente lá. Eu vou abrir isso daqui. E vou mostrar pra vocês como que é a nossa DT-180 Kinder Ovo Isso aqui é novidade, cara. Isso aqui é novidade. Essa maneira que a gente vai estar tá mexendo com moto agora aqui, as pessoas vão ficar loucas. Vão ficar muito loucas demais. Deus! Uh, cachorrinho! Mas a, a parte que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: essa moto é, já tem um vídeo da gente iniciando aí a nossa DT-180, aquela do quadro azul. Se você não assistiu, tem aí os vídeos anteriores. Mas essa aqui agora é o seguinte: é uma DT pra montar ela inteira. Né? todo mundo já, quem? eu quando era criança brinco, comia direto, hoje tá, 7 conto o um troço desse daqui, então não dá para comer direto, né mas, é... quando eu era criança eu gostava de comprar esse aqui porque eu gostava de montar o brinquedinho, né, e a DT eu comprei a DT Kinder para montar ela inteira então eu vou estar tá mostrando para vocês agora mas, quem já viu o vídeo anterior da DT, sabe que aquela DT também falta um monte de peça, então por isso que eu não montei a outra DT 180, agora com essa daqui talvez a gente consiga montar, né mas então acompanha aí o vidinho já desde já peço para deixar o like, fortalecer o canal com a inscrição se você não for inscrito, fazer aumentar a nossa família, se Deus quiser logo, logo a gente chega aí nos 10k. Tamo junto, família. Então acompanha aí com o Bendito do Ovo. mais uma moto aí para gente fazer um projeto essa aqui é a batizada aí de DT Kinder Ovo. como já deu para entender aí o nome DT Kinderovo é porque mais uma vez eu peguei uma moto tudo desmontada e parcialmente ela tá inteira mas tem que fazer tudo então já peguei desmontado não teve problema disso porque a gente já vai ter que revisar mas dessa vez agora a gente tem tanque a gente tem banco motor parcialmente tem que fazer inteiro também, mas dos dois, do motor da Azul e dessa daqui a gente vai fazer um roda, escapamento, suspensão, relação. Literalmente tem que fazer a moto inteira, mas é aquela história, de duas motos a gente vai acabar fazendo uma. Então agora o canal vai ter uma moto dois tempos. Pra você ver, ó, também de tanque original, entendeu? O quadro tem bastante defeito, tem bastante solda, entendeu? Essa aqui é uma DT82, o ano dela. Quem conhece DT e sabe que o negócio é filé, deixa eu tirar esse. Esse quadro, esse triciclo aqui que tá quebrado. É, as carenaginhas dela aqui são carenaginhas assim de, de vários tipos de moto. Então eu peguei. Peguei com tudo do rapaz. Então desde já, se você gostou de saber que o canal agora vai ter uma DT 180 pra gente acelerar daqui uns dias. A gente vai começar aí. Todo, tudo que eu vou fazer nela, junto com a outra parte, das outras, da outra parte da outra DT, tudo que eu vou fazer, eu vou estar tá trazendo conteúdo pra vocês aqui. Vai ser um. A gente vai fazer uma playlist especial aí, DT-180. Quem gosta de DT-180 vai amar aí ó, as modificações, as coisinhas que a gente vai estar tá fazendo uma reforma dela, deixando ela top. E, para finalizar esse vídeo aqui, não deixar ele tão longo, acompanha aí, eu indo buscar ela lá na casa do nosso amigo lá, de noite. E só para deixar bem claro para vocês, eu troquei essa DT-180 e um Playstation 2. Playstation! Então, acompanha aí, tamo junto, deixa o like. Tchau, tchau! Tô aqui em casa, vim aqui buscar o Playstation 2, que eu vou estar tá trocando com o nosso amigo lá na DTzona, Kinder Ovo. <risos> E o que vai acompanhar no nosso videogame aqui, ó? Vai acompanhar um controle, um memory card, acho que cinco jogos. Então, vamos lá levar, acompanha a gente, vamos chegar lá, que ele autorizou a gente gravar, então a gente vai chegar lá para fazer a gravação e fazer esse rolo. Pense no rolo épico, hein? Play 2... Por uma DT Kinder Ovo. Acompanha a gente. Ah, é aqui que Valeu rapaz. Vamos chegar lá. Noite. Aqui que tem uma DT Kinder Ovo. O <risos> <risos> cachorro é bravo? <risos> certo. Aí, rapaz. É feira de dentro. Aqui, ó. Né? Daí, beleza? Olha, cachorro bravo. Né? Deixa eu esconder aqui. Ah, <risos> Agora não lá. Pessoal, esse aqui é o Abner. Ele autorizou a gente a gravar ele. Tá aqui a DTzona. Isso aí reformar, é. Ah. ah. Então é que eu tenho uma lá, faltando. Tem uma, tipo, a par da roupa falta minha, eu tenho quadro, eu tenho o balanço. Ah, é tem o quadro azul lá, né? Ah, tá, vendo entendeu? A Daí o que acontece? É a, eu não, não montei ela, porque tipo, motor, que nem no caso uns porquê, eu tenho um motor, que nem só tá funcionando. Mas o que acontece? Eu quero fazer, tipo, do, do que eu tenho lá, e por exemplo, esse teu aqui, às vezes esse aqui tem uma peça que lá tá bom, e aquele lá tem é. uma. E, e de, dos dois fazer um, entendeu? A mesma coisa a moto. E daí no caso, vamos por assim, é que ela já tem a roupinha, né? É. Então vamos por assim, eu já utilizo o motor, tudo, consigo fazer funcionar. Porque eu, nossa, cara, o que o povo gosta de, de, de, de moto dois tempos e daí estão querendo. Nossa, faz hora estão querendo moto dois tempos no canal, estão pedindo, cara. Aí hoje eu falei assim, ah não, hoje eu vou buscar lá essa. Apelidei ela de DT Kinderou. Tá bom pra ou não? DT Kinderou, sabe por quê? Porque você <risos> negocia é bem desmontado pra montar. Eu falei, troquei uma DT Kinder Ovo, vai ser até o título do vídeo, cara. Troquei, é, é como é? Nova do Canal, DT Kinder Ovo, troquei no Play 2. Vai, vai ser esse o título, vai ser esse o título. Valeu, que massa, valeu. cara. Pra finalizar, vou agradecer o nosso parceiro Abner aí pela aquisição da é DTzona da nice, Bom proveito aí da, do Playstation para jogar bastante jogo Opa. E logo logo você vai botar a DTzona Kinder Ovo aí para acelerar Gostou <risos> do nome, né? Vai ficar vilé Rapaziada, muito obrigado, gostou do vídeo, deixa o like, logo logo tem mais novidades Segue a gente lá no Instagram, Falou, tamo, lá, junto. tamo junto, tá é bom, é bom, obrigado novamente, Falou, tamo, tamo junto. junto Falou galera, fique com Deus, até a próxima!